Mano, beleza, como é que você tá tranquilo Velho, o negócio é o seguinte Eu comecei uma jogatina aqui, mano Chama GTA Roleplay, certo? Ele é um jogo de PC, eu fiquei meio perdido No começo, mas eu consegui dar uma E virar a volta no bagulho E consegui me tornar bombeiro, mano Depois de uma cotinha, tá? Eu perdi uma parte dele, mano Uma parte do vídeo eu perdi, mas Eu consegui fazer uma outra É, Mano, ela ficou muito show, velho Muito show, espero que você curta mano. Se você curtiu, deixa o like no vídeo, mano Comenta aí, tá ligado? Se você quer ver mais desse bagulho, porque é o seguinte, eu vou tentar trazer live dele, entendeu? E, mano, velho, só você vendo, mano, vê o bagulho, assiste aí, se você gostar, já sabe, mano, não esquece, comenta, mano, comenta, porque é importante eu saber se você gostou ou não, beleza? É nóis, mano, tamo junto aí, foi! E tá bom, viu, Miguel, valeu mesmo, hein? Pronto, irmão, tá feito aí valeu Miguel Pô, boa mano, sorte e... aí mano é só uma dúvida mano. valeu é vai fazer eu vou pegar a roupa cara mas tu tá bonito pra caramba desse jeito E yeah, mano na época eu queria... eu tô de bombeira eu queria pegar a roupa ó ah, eu não entendo muito que eu também eu... é a segunda vez Tem que um eu tô cara... vindo aqui mas eu vou te ajudar entra aqui ó entra aqui aham uh -huh. oh, o cara falou que era aqui tô oh, como... eu tô que aqui que como que é que faz é eu, que que eu me vou me pegar em cima ó não se fica, fica parado ó, oh, você vai apertar no enter, enter ms ali ó, oh. ah tá, e agora, ó, oh. tem que ir agora, oh, ó é o seguinte, peraí, peraí, vem aqui, entra aqui nessa sala, espera espera, eu vou te mostrar, vou te mo eu vou mostrar para ele já, cadê? Ele? Cadê ele? ele? não entrou aqui não, vocês estão embaixo? Ué. Ah, o Santos aqui o Santos é o Santos que tá querendo né aqui ó pega a roupa desse lado aqui É. Viu? Ai, aqui já, apareceu já alguma achou. coisa eu de roupa nesse quadradinho azul aqui ó é procurando ele porque você pega achou. a roupa aí é vem aqui nesse quadrado aqui ver aqui, aqui tá dizendo que é para tirar órgãos pera aí deixa eu oi me empresta um rindo <risos> aí eu consegui. Conseguir. Beleza, tô agora eu tô tá, agora eu tô aí, tá bonito aqui, eu pra sei. caramba, hein, velho. Ó, vem aqui do lado, o Rian. Ô Rian. É, ô, Rian. Tô, é Rian, não sei se é Rian. Ô... o Santos aqui, aí. ó, Santos, ó. Vai no verde eu sei, ali. Cara, eu sei, cara, eu sei, já... cara. Eu sei, eu sei. Ah, tá muito um eu... cara. Aí aqui tem que pegar o Med Kit. Yes. Pode pegar qualquer quantidade, como que é? Cara, eu peguei 25, velho. 25 Beleza. tá bom. Vou pegar Porra, oh, 25 tá eu ótimo. Peguei 25. Tu vai peguei, ter que vir véio. aqui do lado pegar um taser também, tá? Ah, uh -huh. o taser eu não peguei. Onde que é? Ah? Que desgrama é essa, velho? Deu hemorróida aqui no cara aqui Ué. e caiu. Ué, Alguém pode Ué, me será ajudar que não é porque tu tá com fome, não? Aperta o K aqui, velho. Aperta o K e me dá uma força aqui. aqui Putz, matou um cara, velho. Pega o Taser aí, ó, pessoal Que ajuda Ô, oh, muito obrigado, viu? Ajudou bastante, aí meu querido Vem, eu tô com um problemão, cara Vê se pode me ajudar Vamos aí, falei. Ô, oh, fui fazer um salvamento pro cara aí O que que é preto? sem querer me matou. Diz ele que foi sem querer, né? Sim, sim. Aí, ele acabou sem querer me roubando também. Tudo sem querer. Aí, ele falou pra mim, olha, cara, eu te roubei, mas eu não queria te roubar. Eu queria só verificar o teu, teu corpo, não sei o que e tal. Eu acabei me roubando sem querer. Apertei o botão errado. Vou te devolver as coisas. Me devolveu tudo e acabou me devolvendo lá. De boca, você... O que eu faço aqui agora, cara? Como é que eu faço aqui, aqui? Pô, velho. É só o Taser? <risos> Caralho! Meu <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Deus do céu, velho! Ô, velho, não, não, é que esse moleque aqui tem cara de ser louco. Bora, então, bora, bora, bora, bora, bora, cara. Tá oh, tô... oh, deixa... precisando de bombeiro, então vambora. Desce tem... por aqui, desce aqui. Pode falar. Aí eu peguei e tava trabalhando em SAMU. Como tem muito SAMU, virei taxista, né? Eu fui virar taxista, né? Sim. Fui virar mecânico primeiro, mas mecânico não consegui pegar o carro do mecânico. Deu, deu zebra lá. sim Aí virei taxista. Aí quando eu tô, eu tô de taxista, o guarda não manda parada, mas que eu tenho uma carabina. Falei, da onde que tem isso aí, eu sei pra mim? Foi bem de próximo. Ó, velho, eu tô dando muita risada aqui, velho. O pior é que é o seguinte: tu pegou um eu cara. <risos> <eu não> <risos> Caraca. Tu pegou um cara, velho, que é pior. Pior que. que... Olha, <risos> tem que ainda, ainda. Sabe o que nós temos que fazer? Mas, mas, ó, é o seguinte, velho. É bom que você guardando esse... <risos> Você guardando essa bagaça, ver os caras te matar, você frita eles, velho. Guarda essa porra aí eu Deus Não, não sei o que. Ó, oh. oh, é o seguinte: aperta o tab e segura. Cuidado aí, vê se vai tirar. Beleza, ver se ver se com mouse você consegue selecionar ele e jogar fora. Onde? Tab apertado? É, segura o tab aí ver se aparece Não, alguma tá coisa. <risos> <risos> Cara, é o seguinte, teve um, teve um, teve um outro jogo aí que o, que o moleque pegou também bugado começou com é acumado, esculpida e ele não conseguia soltar, velho. Caraca, velho, que loucura! Que loucura, velho. O pior é que é o seguinte, eu tô perdido também para te ajudar foi me agradecendo, que ele foi fazer lá? E acabou me dando um soco. Aí me desmontou, né? Um soco nosso aqui já era, né? morre Sim, né? sim. Tava meio assombrentado, tinha sido atropelado já, né? Então já tava meio <risos> escurachado, né? Ele minha barriga. Só um soquinho que ele deu em mim. <risos> eu toquei, Nossa, velho. Pita. Caraca, e ele velho, que, que zica. Tá... Ele, não, ele não pode ficar com o arquivo médico, né? Ele falou pra mim isso aí, não sei se é verdade, né? Não sei, como velho Como ele tinha pegado as minhas coisas, ele teve que devolver as minhas coisas Porque senão ele fica com o arquivo médico era perigoso Mas eu por que que tu não falou pra ele, ele como é que você fazia pra tirar isso aqui? sabia também, eu era novo, tinha acabado <risos> de entrar no, <risos> no servidor, não sabia como é que fazia Mas... Ih, meu Deus pra do céu, velho Puta, cara, o pior é que é o seguinte Sabe o que você tem que fazer, cara? Na hora que tu vê uma viatura, pergunta pros caras, fala Ó, meu, é o seguinte Aconteceu isso, isso e isso, e eu tô com essa arma, eu quero tirar ela daqui, que eu sou bombeiro e tal. E aí eles vão te auxiliar, velho. O problema é que não tem polícia no servidor, é difícil, né? que eu vim pegar roupa de bombeiro. vim pegar roupa de bombeiro, porque eu tava de taxista. O problema é que eles podem achar que você tá disfarçando, né, velho? Pode ser que eles pensam que você tá disfarçando. eu vou agora de bombeiro, vou chamar eles lá de bombeiro. Sim. não como ficar muito... Faz o seguinte, na saída do hospital... vão pensar que na saída do hospital, faz isso, chama a viatura. Ó, tá tendo um tiroteio aí fora aí, ó. É. Cara, pega o eu taser. Pego Você pegou o pego taser pego viatura, ali? É. Tu, tu pegou o taser já aqui? Pra, pra ser. Pra... Não, vou pegar, vou pegar ali. Aí. Não tinha do taser aí, não. Chega, eu não sabia. É, ele é nessa eu sala. Cara, cara, acabei de. Isso, acabou de... de. Não, tá escrito taser aí. Então pega ah, o taser, aperta o, né? o tab aí. Isso, aperta o tab aí, sai. Sai daí, sai daí que você não pegou um tiro Bom, agora deu o lá, agora sim. Ó. Beleza, mas a outra. Na verdade a outra é mais bonita, né? Mas vamos lá, velho. Fazer o que? Bora o trabalho. É. Eu sei que já hoje eu não fui muito fazer assado, né? Mas, o mas sabe pra que pra cara, tenta, tenta o fazer que você faz? Tenta tenta fazer isso. Atrás, tenta fazer isso aqui embaixo, pô, aqui fora. Talvez você tá dentro do hospital aqui, é limitado. Não, né já fiz lá fora. O cara tava me ensinando. Um outro piazão aí tava me ensinando aí, que não era Samu para mim isso aí. Eu falei, O Croma, Croma. O Croma. Oi, oi, oi. É, deixa eu te falar, a gente tá com oi. um probleminha aqui, ó. Nosso amigo, ele ele foi atingido ó, por um meliante é aí na rua. Ó, o problema meu, ó. o problema, é meu, ó. Ó, o problema é meu aqui, ó. ó, é meu aqui, ó. <risos> <risos> <risos> e aí, tem é, é ele, esse doido aí, Croma, ele foi atingido por um meliante na rua e o meliante Tomou as coisas dele, falou que foi sem querer, foi devolver e devolveu com essa arma junto. Sabe como é que ele, a gente se livra dela aí, jogar fora? Não, não sei, velho. Calma aí, eu tenho calma com um amigo meu aqui, eu vou perguntar pra ele. Tá bom, tá bom, beleza, vai ajudar aí. Se quiser pra ele, eu dou pra ele aí, ó. Eu não quero esse troço aqui. Ele vou disse que pode cara, ser cara. F4 pra dropar arma. Oh, cuidado Aperta o F4 pra aí pra, pra ver. F2 ou F1, só que eu, eu acho que tem que ser fora do. É, do pô, F1. vamos sair lá fora da emergência. F2, S F1 S ou F9? Aí, soltou. Tá fora, então pra ver. Ah, não, eu guardei. Soltou? Guardei, tá aqui, bicho. Faz o teste aí Vai, pra ver. Sai do, aí. Sai do limite aí do, do, da porta. Ah, mas daí eu guardo o teste. Vou esperar ele passar. Aí, cara. cara, o pior é que é engraçado, velho Você, <risos> Você catou isso daí velho. E tá com uma cara de pô, não solta A oh, polícia, oh, polícia, velho cara. Não foi, não foi Cadê, peraí ali, ali eu acho que é a ambulância, mano Ih, oh, o Croma caiu, velho tudo bem aí, croma? E croma? E aí, Miguel, vai iniciar a carreira aí já? Já tô bom tempo aqui, já, mano. Vou pegar o carro aqui porque roubaram o meu. Caraca, velho, o pior é que eu não. Pera aí, você já tem viatura já, mano? É só vir aqui pra pegar, mano. Ela é de graça. Não, sim, falando o Spiller aqui. Ah, tá, beleza. Quer minha porta? que minha minha aventura? Spiller. É. Cara, procura um polícia aí, velho. Que ele vai te ajudar, mano. Mais fácil. Mais fácil, né? Ah, vou, lá, vou, lá, vou, lá, vou, lá, vou tentar ver. Cara, contar a história, né? não, não vai bater na minha aventura, não, Miguel. Vamos lá, velho Vamos resgatar nosso primeiro aí, ó nosso primeiro refugiado Vamos lá, velho Ajudar aí o pessoal Cadê o cara, velho? Oi, amigo, onde você tá? Vamos seguir para o outro ali, né? Porra, tô chegando aqui, velho. Tu tem que estar com o medkit e ser bombeiro pra poder fazer. Não, cara, não tem como não, mano. Tem que bombeiro, não quer que eu peguei o chão. E aí, senhores, o que que tá acontecendo sei, já aqui, Já chegou, já. Tá? Você é bom, que viagem. Cheguei já aqui, senhor. Só aguardar um pouquinho. Eu poderia tirar a ambulância dali pra pegar meu carro? Fazendo foto? Só um minuto que eu tô socorrendo um rapaz aqui. Ô velho, você tá bugado, hein, cara? Pera aí, não, só um minuto. Tô conseguindo agora. Seu aviatura te atropelou? Foi, acabou e Obrigado. Preciso de ajuda aqui, por favor E aí, Miguel? maluco, maluco veio... Miguel? E aí, mano? maluco veio batendo todo mundo aqui Ô, louco, cara, que isso, velho Sorte que eu vim, então, hein Sim. Obrigado, mano, valeu Bom trabalho pra ti Valeu, mano, cuidado aí E aí mano Você viu aqui que eu tô morrendo Tá morrendo cara O cara meteu bala em mim ali um cara ali embaixo O cara meteu bala em mim Por que tu não meteu bala nele? Eu nem quero, eu tava dentro do carro, ele já tirou ele antes dentro do carro mesmo. Essa cidade aqui não tá segura não, velho. Né? Aí eu caí, né? Crashou meu jogo, né? Sim. Lá, busquei outro carro, agora eu fui ver ali os caras já me tiraram. Passei ali e o cara me tocou um no carro, fuzilou o carro, hein? Beleza, mano, cuidado aí cara na rua, hein? Eu também. O Totô, vai ah, ter que tomar cuidado aí nos atendimentos é, aí, mano. É, ó, veja ali pra você ver, querida. Não, não. Não vai lá não. não coisa lá que... ah, lá. Não, não de lá não, spawn? Quero que não deu tempo. Eu não responde o spawn lá, não deu nem. Cara, eu tô indo. Pra... Eu recebi um chamado, tá lá, velho. Será que eu vou ou não? Aí eu fui lá, recebi tiro. Vai lá, vamos lá, vamos lá, cobre a retaguarda lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma, tem Ô oh God, ô Gods, me escuta, véi. Tem dois assaltantes não aqui: o Jaca não, não, não, não. e um que chama Cone, véi. Ele tá por aí de moto. Cuidado, Cone, Samu, dados, Samu, revive logo que eu ajudo com esse Jaca. eu ajudo contra o Jaca, vai. A gente é, tem um é, parceiro sim, nosso tá aqui que bom, ele tá, tá armado aqui. A gente vai ver se consegue ajudar. É, então, okay, daqui okay, também, okay, né? Esse aqui também, né? Esse aqui também. Eu sou. eu sou, Ele é mau, eles Vou pegar meu carro aqui, véi. Oi, Janta. Sete mil carregas, meu irmão Valeu, Pô, gente, agora Bobeira, salve aqui, por favor Salve aqui, salve aqui do lado Bobeira, bobeiro aqui eu eu bombeiro. Aqui do lado aqui, ó, que tá no chão aqui, ó já t... Calma aí, pessoal, calma aí A gente já tá indo já resolveu o problema de todos aqui Calma aí, eu vou, vou pegar o agulha pra ajudar vocês aí, calma aí. A gente... Ô, louco, velho, tão atirando aqui, mano Como assim o bobeiro tomou só um aqui, velho? Cuidado, tá. Tá... cuidado tá... Tão atirando aí, mano <risos> Ô doutor, do, do. o que, que eu posso acertar aí, velho? Oh, Ó, o Chroma. Você vai reviver aqui, Chroma? Sim, sim, sim, sim. Então, tô aguardando, valeu. Gente, é o seguinte: se começar a matança, a gente não vai salvar no spawn, velho. Então, pega o emprego e vaza, valeu. Mano, a polícia tem que cuidar desse jato. Ô, bora. Vou voltar pros bombeiros, viu? Sem polícia manos. Sem polícia. Valeu, muito obrigado aí por ter me salvado. Tiraram velho, estão atirando. tem como alguém me dar alguma coisa pra beber, velho. Eu tô. Tô morrendo aqui de fome. Cadê você? Cadê você? Batu tem pinga. Eu tô aqui, aqui atrás. Cadê você aí, pensa games? Eu, eu! Olha, vamos entrar nesse aqui, carro cara. aqui, ó. Tem um camara aqui, ó. Bora. Bombeiro, bombeiro aqui, ó. Bombeiro precisando de carona. Ei. E aí, mano? Tem como você me dar alguma coisa parceiro? sede, Eu tô morrendo. Ó, ó, Ó, Mano. Eu, tô... aqui, galera? Vem cá. Eu tô perdido também aqui, véio. Tô tentando abrir o Gote, minha venda. Bora os caras aqui. Sede. Mano, tem dois, tem dois caídos aqui. Me segue aqui, galera. Me segue aqui, me segue aqui. Vamos lá. Hum. Acho que eu vou morrer. Tá, gente. galera, me segue, me segue. Eu vi alguém caído por aqui, eu acho, hein, velho. Aqui não, disse tem dois aqui, galera. Vamos reviver, vamos reviver. Ele vê esse cara aqui, ó. Opa, bombeiro. Ei, trouxe os caras, porra. Não recebemos a chamada eu botei, dia cedo mano. Ei, o cara que não, matou a gente, tá, ali atrás, não, tá ali atrás. Ali é que ele tá correndo, tá correndo ali, correndo ali, correndo. Ele matou a venta aquele cara. Então tá tenta, tenta ali, sair do spawn. Ah aí, não, ali ali, ele. Tá passou, ali, ali, passou ali, pô. É? Não, não, é o outro. Valeu aí. E vem ah, get get